O seu nome pode estar na lista de pessoas que vão receber uma multa de 5 mil reais só por trabalhar como motorista de aplicativo. Fala aí, Drivers! Se você não me conhece, meu nome é Lucas, motorista de aplicativo já vai fazer dois anos e no vídeo de hoje eu quero trazer um aviso muito importante para todos vocês que são motoristas de aplicativo ou que desejam entrar nesta área, porque está rolando muitas multas de 5 mil reais por falta de atenção de muitos motoristas ou até mesmo porque não sabem disso. Então se você quer saber o que eu estou falando, assista esse vídeo até o final, se não deixou o like, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Bom, aqui na cidade de São Paulo nós estamos sofrendo uma pequena regulamentação ao qual se você não estiver de acordo com a prefeitura e você por um acaso passar em alguma fiscalização do DTP, infelizmente você vai acabar tendo seu carro apreendido e vai levar essa multa de 5 mil reais no bolso. E digo mais, não é só o pessoal aqui de São Paulo, se você vier de outra cidade Deixar um passageiro aqui, você tem grande chance de ter essa dor de cabeça. Então vamos resumir tudo para ficar fácil de entender. Se você já é um motorista já faz um tempo ou acabou de iniciar nos aplicativos, você precisa agora ter o Condo App. Esse Condo App você consegue adquirir através de um curso onde os aplicativos geralmente eles estão dando gratuitamente e você pode solicitar diretamente com os aplicativos. Eu acredito que, se você já tem um tempo os aplicativos, já era para você ter feito esse curso de Condo App, porque já está falando mais um tempo sobre essa regulamentação, depois não venha chorar se por acaso levar uma multinha de 5 mil reais no bolso, viu? Mas se você tá aqui e assistiu até agora, eu vou te passar algumas outras informações importantes, porque além do curso do App, é, você precisa ter o seu carro com a vistoria aprovada para emitir o CSV ou alguma coisa assim que se fala. Aí você vai falar, pô, graças a Deus então que eu sou de outro estado. Olha, toma muito cuidado, porque se já começou a regulamentação aqui, pode ser que algumas outras prefeituras e cidades, eles venham também fazer regulamentações, ou se você trazer algum passageiro para cá, você pode ter essa surpresa. Mas Lucas, o que eu faço então? Se você acabou de ser aprovado nos aplicativos, não inicie o aplicativo sem antes correr atrás desse condo app. E a vistoria do carro E para correr atrás do Condo App Você deve ir a algum ponto presencial Ou mandar suporte no aplicativo Perguntando sobre o curso do Condo App Como é que você faz para retirar esse seu certificado Depois que você tiver feito o curso E aprovado no Condo App Aí sim você liga o aplicativo Porque hoje em dia está rolando muita fiscalização Em aeroportos, rodoviárias E até mesmo em terminais de metrôs e de ônibus Então tome muito cuidado, viu? Se você tiver irregular Você vai acabar levando essa multa para casa então, continue assistindo esse vídeo. Mas, Lucas, você até agora falou sobre o Cundweb, como é que faz para tirar. E a vistoria, como funciona? Bom, se você tem um carro de locadora e esse seu carro, ele for ano de fabricação 19 e modelo 2019, pode ficar tranquilo, você não precisa fazer a vistoria do carro. Nem se ele for 19 2020. Agora, se ele for 18 19, é bom você consultar com a própria locadora se eles têm alguma limiar que... Não há necessidade de fazer a vistoria ou se eles vão fazer a vistoria do carro para você. Caso eles venham falar que não vai fazer a vistoria, que não tem limiar nem nada, então peça a troca do carro. Para mim, particularmente, não compensa você fazer a vistoria, gastar uma média de R$ reais para fazer a vistoria, para depois ter que devolver esse carro para locador. Então solicite a alteração do carro para um modelo 2019-2020. Geralmente grande parte das locadoras já estão com esse modelo de carro. Bom, se você tem o um carro próprio e ele for modelo inferior a 2018, você vai ter que fazer a vistoria do carro. Eu vou deixar uma tabela aqui do lado que mostra o final da placa e até quando ele pode rodar sem ter essa vistoria se você tem um carro com a numeração final abaixo de 5 você já tem que correr atrás viu porque a partir do mês de setembro seu carro já pode ser parado e não tendo a vistoria junto com a prefeitura você vai acabar tendo dor de cabeça mas lucas eu já fiz o curso já fiz a vistoria como é que eu vou saber se está tudo certinho para não ter dor nenhuma de cabeça Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você consultar diretamente com a Prefeitura se você está regular. Acessando esse link que eu vou deixar aqui embaixo é só você colocar o seu CPF e a placa do carro para consultar tanto o Conduep e a vistoria do carro, tanto os dois regular, aí sim você pode trabalhar com os aplicativos. E é isso que eu queria dizer para vocês, porque está rolando muita fiscalização em vários pontos aqui da cidade e tem muita gente que não sabendo que era necessário ter o condo app e a vistoria, acabaram tendo seus veículos apreendidos e receberam essa multa de 5 mil reais, e se vocês tiverem qualquer outro tipo de dúvida, Mande aqui nos comentários, eu vou tentar responder todos que mandarem as dúvidas aqui abaixo. E não deixe de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que são motoristas de aplicativo. E se você não se inscreveu aqui ainda no canal, agora é a hora. Se inscreve aqui agora, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui. E espero você em um próximo vídeo. Falou, tchau!